essa comida. Eu sou a Thay e essa semana a gente vai fazer um delicioso bolo especial a dia das mães. A gente vai fazer bolo de leite ninho com Nutella. E é isso, meus lindos. Essa semana a gente vai fazer um delicioso bolo de leite ninho com Nutella. Sim. Por que bolo de leite ninho com Nutella? É uma pergunta que você pode estar se fazendo, talvez? Sim. Por quê? Porque bolo de leite ninho ou qualquer coisa feita com leite ninho é o favorito da minha mãe. E como esta semana estamos fazendo um especial de Dia das Mães, eu não poderia não fazer uma receita favorita dela. Então, a receita desta semana é especial para minha mãe. Te amo, mãe. Um beijo. Vamos para ingredientes. 150 gramas de manteiga, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, um limão, 4 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, uma forma de 27 cm untada e enfarinhada e eu coloquei um papel manteiga no fundo. Então, vamos começar nossa receita. Eu tenho aqui no, no, na minha bacia a minha manteiga, gente. É ideal que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente para fazer qualquer tipo de bolo. Na minha manteiga eu vou começar colocando as raspinhas do meu limão. Aí você pode estar se perguntando, Thais, você vai fazer um bolo de limão? Não, o limão aqui ele vai dar um quezinho que vai ficar lá no fundo, no fundo, no fundo, mas que fica legal a combinação desse bolo, porque o recheio dele em si e a cobertura eles são bastante doces, que é tudo feito com ninho e Nutella, então bem doce. Aqui eu vou pegar o, o, as raspas eu botei aqui, não o limão inteiro, mas ao menos 3 quartos do limão e o suco eu vou misturar no leite. A gente vai fazer aqui um buttermilk. Esse buttermilk, ele ajuda a massa do bolo a ficar mais fofinha e mais molhadinha. Sempre bom. Então, por isso que a gente faz. É só botar o suco do limão no leite, misturar e reservar enquanto a gente vai partindo para as próximas etapas. Agora que o nosso leitinho já está ali preparado, nosso, nossa manteiga está aqui no bolo bem molinha junto com o limão, eu vou acrescentar o açúcar e a gente vai misturar esse açúcar com essa manteiga até ele dar uma esbranquiçada. Aqui, é aquela hora que precisa de quê? De um pouco de trabalho braçal, ou quê? Uma batedeira. Se vocês tiverem uma batedeira, casa, façam na batedeira que vocês economizam um trabalho braçal. Aqui, eu vou misturar e mostro pra vocês como vai ficar essa mistura. Agora, como vocês viram, a nossa mistura aqui está pronta, eu vou começar a colocar meus ovos. E para isso... Eu vou fazer o que eu digo para vocês fazerem, mas nunca faço. Vamos quebrar num potinho separado. É porque, para prevenir caso tenha um ovo estragado no meio, esse ovo vai parar na nossa massa e a gente perca a massa inteira. Coloca um ovo, mistura e coloca o próximo. E aqui vai nosso último ovinho. Enquanto eu coloco o meu último ovinho, eu quero falar com vocês o que? Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários qual a receita favorita da mãe de vocês. O que vocês fariam para deixar ela bem feliz no dia das mães? Eu quero saber, eu sei que minha mãe fica muito feliz com bolo e sua bola de leite ninho, então ela ama. Mas eu quero saber de vocês o que é que vocês fariam para deixar a sua mãe feliz. E além disso, aproveita que você já está comentando e lembra de deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente tem muitas receitas deliciosas vindo por aí. Agora aqui eu já terminei de incorporar meus ovos, a gente vai começar a colocar a farinha alternada com o leite. Eu tenho aqui minha farinha, eu vou botar tipo um terço. Começa a misturar delicadamente porque hoje eu vou conseguir terminar a receita desse bolo inteiro sem sujar a mesa. Vocês vão ver. Quem acha que eu vou conseguir? Quem acha que eu não vou conseguir? Vou colocar a metade do leite. Vou conseguir, gente. Eu já estou conseguindo aqui. Bagunça reduzidíssima. Vou colocar outro terço da farinha. O resto do leite. Ah, eu estava tão delicada. Sem justo. Poxa! Quem apostou que eu iria conseguir terminar isso daqui sem fazer a mesa? Sorry. Foi mal. Não consegui. O final da farinha. E junto com o final da farinha eu vou botar também meu fermento. E agora a gente misturar só até incorporar tudo e colocar na assadeira para assar. que o nosso bolo né? está aqui, eu vou levar ele para assar forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutos, ou até você enfiar um palitinho no meio do bolo e o palito sair. limpo. Agora, enquanto o nosso bolinho está assando, a gente vai começar a fazer o recheio e a cobertura. Aqui, para fazer o recheio, a gente vai precisar de 1 colher de sopa de manteiga sem sal, 200 gramas de leite em pó, 3 latas de leite condensado, 1 caixa de creme de leite e 2 colheres de sopa de mel. Gente, esse recheio ele é muito simples, é um brigadeiro, clássico brigadeiro brasileiro, aquela sobremesa que a gente ama de paixão. Aqui eu tenho o meu leite condensado. Vamos começar. Gente, aqui meu fogo tá desligado, tá? Vou colocar o leite condensado, todo aqui na panela. E se você já ama brigadeiro também, já deixa eu seu like nesse vídeo. Faz aí este favor pra ajudar a gente, gente. Assim, quando vocês deixam like, eu sei que vocês gostaram do assunto, que vocês querem mais vídeos no estilo. Então, se você está gostando, já deixa seu like aqui. Eu vou colocar todos os ingredientes menos o creme de leite. A gente vai fazer um brigadeiro em ponto de enrolar aqui e depois a gente vai adicionar o creme de leite. Porque eu vou reservar uma parte desse brigadeiro para decoração de cima, uma parte para o recheio e para cobertura. Eu tenho mel. O mel ele serve para evitar que nosso brigadeiro cristalize. Vocês podem usar também glucose de milho para fazer a mesma coisa. O mel ele vai deixar um saborzinho residual, sim, porque o mel tem um sabor bem forte e bem característico. E aqui o nosso leite em pó e a manteiga. Agora eu vou misturar tudo e ligar nosso fogo e a gente vai mexer até dar o ponto de brigadeiro e eu mostro para vocês quando chegar lá. Agora que o nosso brigadeiro chegou num ponto de enrolar, eu vou separar uma parte. Eu vou separar um quarto do brigadeiro que está aqui na panela, não precisa ser preciso não, mais ou menos. Vou colocar no pratinho para esfiar, que esses brigadeiros a gente vai enrolar para decorar por cima. E vou acrescentar meu creme de leite no resto a gente fazer o recheio e a cobertura, tá? Vamos tirar mais ou menos aqui no olho. E aqui a gente coloca o nosso creme de leite. Gente, só para lembrar, minha panela aqui tá desligada, tá? Porque brigadeiro branco ainda mais... Se deixar o fogo ligado assim, ele agarra todo no fundo e não vai ser lagado, vai ficar todo queimado. Então a panela aqui tá desligada. Eu desliguei pra mostrar pra vocês. Eu vou misturar o creme de leite só pra incorporar e a gente vai ligar o fogo pra mexer mais um pouquinho até dar o ponto de brigadeiro de colher. E aqui a gente vai partir agora pra montagem do nosso bolinho. Eu tenho aqui nosso bolo que já está assado. E já tá refrigerado. Gente, o bolo gelado, ele é bem mais fácil de cortar. Então, aí a dica que eu digo pra vocês é gelem o bolo antes de cortar, que fica muito mais fácil. Aqui nosso brigadeiro. Aqui temos a parte de cima dos nossos brigadeiros, que eu só fiz fazer as bolinhas e passar no leite em pó. Aqui eu tenho papel alumínio e a forma que eu usei para assar o nosso bolo. Aqui, eu cubro a forma com papel alumínio. Já deixei ela aqui preparadinha. E agora a gente vai nivelar esse bolo para ele ficar bem retinho. Então, faca e me desejem sorte. Aqui, com o nosso bolo mais retinho, vocês verem, tá mais retinho, eu só virei o fundo e tirei aquele papel manteiga que tava no fundo e vou cortar na metade. Aqui, bolo cortado, solta uma base da outra, pega, vira e coloca dentro da forma. Se vocês quiserem, vocês podem também molhar essa base desse bolo com a calda de açúcar, um pouquinho de leite com baunilha, fica legal. Aqui eu já acho que ele fica bem umidozinho, então eu não acho necessário molhar, mas se vocês quiserem, de novo, vocês podem molhar. Eu vou só aqui, metade do meu recheio, vamos fazer mais ou menos metade. A gente vai espalhar esse recheio aqui pra ficar uma camada bem grossa de recheio, bem gostosa. Recheio bem espalhadinho, a gente vai pegar a parte de cima do nosso bolo e vai virar aqui. Aí aperta, pode apertar assim com gosto. Puxo o papel alumínio direitinho, dá uma apertada. Ficou um pouquinho, mas não tem problema. Agora a gente vai cobrir 100% esse bolo e levar para a geladeira por meia horinha para ele se estruturar e ficar bem bonito na hora que a gente desenformar. Enquanto isso, a gente vai fazer a nossa cobertura de Nutella. E para finalizar nosso bolinho, eu tenho aqui Nutella. Sim, ó, não é um bolo de leite com Nutella. Aqui eu tenho um pote de 350 gramas, mas eu vou usar apenas metade, obviamente, né? Porque se não compro o pó de Nutella para usar inteiro, você tem que deixar ele para comer todos os dias um pouquinho. Pegando uma colherzinha e indo lá roubando do pote. Quem mais faz isso? Só eu. Ai gente, se tiver Nutella em casa, sempre pega uma colherzinha assim depois do almoço. E a minha sobremesa. Quem mais faz isso comenta aqui embaixo para eu não me sentir sozinha. Hum. Aqui? Adoro. E a gente vai juntar 150 gramas de Nutella, aproximadamente, com a caixinha de creme de leite, lavar o microondas em 30, 30 segundos e derreter para fazer uma ganache como qualquer ganache de chocolate. Aqui eu já dei uma esquentadinha na minha Nutella, botei 30 segundos só, vou botar o creme de leite e se precisar a gente leva para esquentar mais um pouquinho por mais de 30 segundos. Aqui eu coloquei meu bolinho, que já está gelado, sobre a, a, o lugar que eu vou servir. Aqui eu estou usando uma tábuazinha, mas é porque eu já vou servir nela. E eu só fiz virar da forma e eu vou tirar o papel alumínio e a gente vai passar a cobertura. Agora a gente vai pegar a espátula e espalhar nosso recheio. Vou só dar uma arrumadinha aqui. Como eu estava falando, o papel alumínio ajuda bastante na hora de tirar, de tirar, de formar, de formatar o bolo assim. Mas se vocês quiserem, também dá para usar uma folha de acetato, uma folha, né? uma folha de acetato ao redor da forma. Aqui a gente vai, vem sempre com a quantidade boa de recheio, porque fica mais fácil de espalhar. E vai espalhando sobre o bolo, a gente vai espalhar a cobertura inteira. Agora que a gente espalhou a cobertura no nosso bolo todinho, a gente vai vir com a nossa ganache de Nutella, ela fica assim, bem mais líquida mesmo, tá, que é pra poder ela dar aquela caidinha e ficar bem bonito o bolo. A chance de eu fazer desastre fazendo isso daqui? Será? Talvez? Tá, Vamos cobrir nosso bolo. Com cuidado, botando do meio e chegando na borda aos pouquinhos. Para finalizar, a gente vai colocar nossas brigadeirinhas que a gente fez antes. E esse é o resultado final do nosso bolinho. Agora vamos para a melhor parte, que é o que? Hum. Cortar o bolo. O cheiro de Nutella que está nesta casa. Eu queria hum, uma câmera que transmitisse esses cheiros, para vocês sentirem o cheiro, Ai, o cheiro que tem esse bolo. Acho que é uma das melhores receitas que eu já fiz nesse canal, desde que ele começou. Sério, muito bom! Esse bolo está pecaminoso, ele está dos deuses, ele está uma maravilha, ele está o um adjetivo que você quiser dar para ele. Vai! E essa foi nossa receita de hoje. Um feliz dia das mães para todas as mães do YouTube. Um beijo e até a próxima!